Suposto lobisomem é capturado por caçadores. O que será que este homem estranho que invadiu o quintal queria com esta mulher? Fenômenos paranormais capturados por câmeras. Jovem encontra o espelho, mas ela jamais deveria ter tocado nele e você verá o porquê. Mulher desperta de madrugada em estado de possessão demoníaca. Casal encontra uma passagem secreta debaixo da cama de um hotel e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like e se não for inscrito e Curte vídeos de terror sem limites, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Um homem misterioso aparece andando no quintal de uma casa. Este vídeo foi registrado por câmera de segurança de uma casa em Massachusetts. Vemos uma mulher pegando seu cachorro e o levando para dentro de casa. Na sequência, um homem estranho entra em cena. Ele parece acenar para a mulher, assim que ele percebe que estava sendo filmado, cogita destruir a câmera, mas primeiro pôs as luvas para não deixar impressões digitais, na mesma hora ela chamou a polícia, mas o sujeito fugiu a tempo, mas o que será que ele queria com aquela mulher? Coisa boa não era. Aqui temos mais um vídeo registrado por câmeras de segurança aonde vemos um guarda fazendo uma vistoria enquanto uma cadeira levita em sua retaguarda, mas o que mais me chama atenção é a presença de uma mulher com vestes brancas de pé e paralisada no segundo andar. Parece que é ela que está levitando aquela cadeira com os seus poderes sobrenaturais. Pode ser uma montagem, haja vista que a cadeira gira como se tivesse presa numa linha. Mas a levitação provocada por neutralização da gravidade também proporcionaria a mesma coisa. Mas enfim, gostaria de saber a sua opinião nos comentários. O casal encontra algo perturbador embaixo da cama de um hotel. O caso foi registrado nos Estados Unidos por um casal que se hospedou em um hotel. Enquanto estavam deitados descansando, a esposa, após ter ouvido um ruído, foi olhar embaixo da cama. Foi então que eles descobriram que havia uma enorme passagem secreta debaixo dela. ficou assustado pois viram que parecia ser um grande quarto em uma passagem que leva sabe lá Deus para onde a suspeita é de que se trate de uma passagem secreta para tráfico de humanos seja por isso que eles ouviram um ruído vindo deste buraco, provavelmente de alguém chorando. Diante do achado, eles não conseguiram ficar nem mais um minuto dentro do quarto e deixaram um o local sem falar com ninguém, certamente pelo medo de serem as próximas vítimas. Mas na sua opinião, por que construíram essa passagem? Seria uma saída de emergência para a segurança dos hóspedes ou uma passagem para cometimento de ilicitudes Opine nos comentários está segue vemos uma jovem filmando sua amiga, parece que ela achou um espelho inteirinho no meio do mato, o que por si só já é muito estranho, então ela começou a brincar com ele, mas ela jamais deveria ter tocado neste espelho. admirava sua beleza, um rosto cadavérico apareceu no reflexo. Um homem não aguentava mais dormir com sua esposa devido suas crises de sonambulismo, então ele decidiu filmar o comportamento dela por uma noite, mas o que a câmera captou fez ele pedir divórcio. Sonambulismo, pois tem uma mistura de demônio ali também em um vídeo anterior vimos o caso do lobisomem que se refugiou em uma casa no meio da floresta. Investigadores do paranormal foram até o local aonde foram surpreendidos pela criatura. <risos> Acertou ela, mano? Tá certeza! Porra, ele foi lá, mano. Vai lá Cuidado aí, cara. Acertou assim, ó. Pera aí, cara. Pera aí, cuidado. Vai devagar, vai devagar, Mano. Caramba, velho. E agora, velho. Então, se fez efeito mesmo nele. Maneira... Mas o que será que aconteceu na sequência? Bom, não houveram óbitos e a criatura finalmente foi capturada e amarrada no tronco de uma árvore. o um cidardo ali, tranquilizante nele, aí ele se você pensa que terminou aí, sinto muito, mas você está redondamente enganado, pois a pior parte veio logo em seguida, continua no próximo episódio. O vídeo a seguir foi registrado na secretaria de uma escola na Indonésia, nas imagens vemos um jovem exercendo seu ofício quando objetos começaram a se movimentar sozinhos. primeiro momento ele reagiu tranquilamente até que o mal decidiu colocar um pouco mais de pressão O vídeo é...